Colegas, ministro, Juca Ferreira, Aldo Rebelo, José Eduardo Cardoso, deputado que foi uma referência fundamental como relator para a aprovação do marco civil da internet, deputado Molon, eu pude participar como parlamentar da mobilização que o deputado Molon liderou, comentar a secretária Juliana, secretário Gabriel, todos os demais participantes, os membros da Anatel aqui presentes, mais autoridades, jornalistas. Eu creio que a internet é um, um fenômeno tecnológico e social que muda de forma paradigmática a história da humanidade e das suas comunicações. De certa forma, é muito difícil explicar para uma pessoa que esteja na faixa etária dos 20 e poucos anos o que, que, é, o que, que era o um mundo sem internet. Como é difícil explicar para muitos de nós o que era o um mundo sem energia elétrica, ou sem o telefone. E a internet veio, de certa forma, ampliar os horizontes para a comunicação, como foi dito aqui, quebrar barreiras geográficas e de fronteira, ampliar os mercados, mas ampliar fundamentalmente a capacidade de comunicação dos seres humanos, para o bem e para o mal. Portanto, como qualquer atividade humana, a sua correta legalização, a sua correta regulamentação, vai no sentido justamente de proteger os interesses individuais e coletivos contra as ilegalidades, contra os crimes, contra os abusos, mas principalmente assegurar o fortalecimento da democracia, permitir que esse instrumento tecnológico tão fundamental hoje para as nossas atividades, que nós não conseguimos imaginar a vida cotidiana sem o acesso à rede mundial, nós, simultaneamente, temos o dever de assegurar que ela tem a máxima positividade social para a democracia e para a vida de cada indivíduo. A regulamentação do marco civil e o anteprojeto de lei da proteção de dados pessoais, certamente são dois instrumentos fundamentais que não poderiam, como disse muito bem o deputado Molon, não poderiam ser feitos dentro dos gabinetes, não poderiam ser feitos apenas pela assessoria e por aqueles que detêm a função dirigente de cada ministério, não poderiam ser feitos sem a participação popular, exatamente porque discutem exata o, um instrumento que vai nos permitir cada vez mais participação popular e a interação sinergética entre a democracia representativa e a democracia participativa. Eu creio que esse processo marca, nesse início de segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, esse compromisso de um governo com amplo diálogo e participação popular. Mas marca mais ainda, marca o compromisso que a presidenta Dilma Rousseff assumiu durante o seu primeiro mandato, fortaleceu durante o processo democrático de disputa eleitoral. E de certa forma, consolida nesse início de segundo mandato em assegurar que o instrumento da internet esteja disponível para todos os brasileiros e brasileiras, que, que o acesso a, esse, a essa possibilidade democrática, essa possibilidade cidadã, essa possibilidade de participação da sociedade, seja acessível a todos os brasileiros com qualidade e com um custo razoável, acessível a todos e a todas. E, nessa direção, nada melhor do que abrir essa consulta estimulando que as pessoas efetivamente participem e deem as suas opiniões. As pessoas que estão vinculadas a empresas, a pessoas jurídicas que têm interesses na gestão da rede mundial, as instituições acadêmicas, os movimentos sociais e sindicais e os indivíduos, que tenham opiniões a contribuir com um processo como esse. Eu tenho certeza que esse processo vai fortalecer aquilo que já é uma referência internacional, como disse muito bem o deputado Bolon. O marco civil, que acabou tendo o seu processo legislativo acelerado por um fato que surgiu na imprensa mundial e que trouxe ao conhecimento da opinião pública internacional que a ação de determinados estados determinados países estavam invadindo um dos princípios mais fundamentais, que é o respeito entre os Estados e o respeito às informações de caráter é, confidencial que cada Estado tem para a sua operação cotidiana. E a aprovação do marco civil com esse impulso repentino permitiu ao Brasil ter uma das mais avançadas e modernas legislações que trazem para o campo da rede social, da, da rede mundial, aquilo que são os princípios constitucionais da sociedade brasileira. Nada, o marco civil nada mais faz do que transpor as garantias fundamentais, os direitos sociais fundamentais, do campo da Constituição para o campo da lei ordinária, assegurando aquilo que é o nosso objetivo, construir uma sociedade democrática, uma sociedade onde os direitos sejam assegurados, para todos. Vamos participar do debate e o Ministério das Comunicações estará atuando fortemente para que nós possamos fazer desse processo uma consulta popular realmente democrática e participativa, participativa. Um bom dia a todos. Com a palavra o senhor ministro de